Nosso território é um sobe desce vertiginoso. O um espaço erguido à força, a constante emergência, o um esforço estático. O meu território amontoa de um tudo. Separa, une, propõe confusões, discussões. A natureza é dos encontros. A urbe? A urbe é uma barbárie, uma encruzilhada de solidões aglomerada no tempo. são tantos territórios, Porém, e contudo, um. O que é que nos confere uma única atmosfera? Onde a nossa individualidade, Onde a nossa individualidade se embarga, embarga com o saber com o coletivo, coletivo? De, de manada que reage aos seus pastores? Da fé diversa e múltipla que enfrenta o encoberto e o imprevisto? Até quando vamos esperar por uma rebelião maior? Para entrar com gosto na pequena revolução do nosso cotidiano.